Quais os procedimentos que fazem parte da harmonização facial? Na verdade, nós temos uma gama de tratamentos que fazem parte da harmonização facial. Temos a bichectomia, nós temos a lipólise enzimática da papada, nós também temos a lipoaspiração da papada. Você já ouviu falar de emagrecimento facial? Pois é! Ao falar sobre esses procedimentos, quero despertar em você o desejo do novo ou aplicar do curso no dia a dia, no seu paciente, vendo nele todo o bem-estar e qualidade de vida que o seu tratamento vai trazer a ele.